E aí galera, Beleza de Nata com vocês com mais um vídeo e hoje vamos tentar algo épico, nunca visto na história desse mundo. Sim, meus jovens, sim. Hoje vamos roubar o carro do Batman, mano. Olha só ali, ó. Olha o que vocês estão vendo ali. Isso é o bate-sinal que nos indica que o Batman tem uma bate-caverna aqui em Los Santos. E hoje o Franklin vai encontrar essa bate-caverna. E vocês estavam pensando que só existia bate-caverna em Gotham City? Não, moleque. Existe uma aqui em Los Santos. Senão, não, não haveria aquele sinal que vocês estão vendo ali em cima, moleque. O Batman sim está em Los Santos Eu estou aqui com a minha motoca E a gente vai atrás da Batcaverna, galera Pode ver que eu estou sozinho Eu ia chamar o Coringa, mas... Acho que nesse caso aqui é melhor eu fazer isso sozinho E eu acho que vai ser bem difícil... E vamos encontrar, galera, a Bate-Caverna. Bom, é. Vocês sabem que uma, uma das Bat-cavernas ficava debaixo da sua mansão. Mas o Batman não tem uma mansão aqui, cara. E do o Cavaleiro das Trevas ficou em cima de um prédio. Aqui, e parece que a Bate-Caverna dele fica no forte. Então a gente precisa vir aqui, ó. Tá vendo? Até um pontinho vermelho indicando que o sujeito tá ali Então, nós vamos pra lá E vamos tentar roubar, sim, galera O móvel mano E se o Batman vir pra cima da gente Estamos prontos pra sair na mão com ele Então, vamos pra lá Bom, estamos aqui próximo da base E como todo jogador de GTA sabe por onde que entra aqui, né? Então, vamos entrar, tomar muito cuidado pra não ser avistado. Deixa eu pegar uma velocidade. Mano, não acredito que eu vou roubar o Batmóvel, mano. Bom, espero que tudo dê certo. Inclusive, entrar aqui nessa base. Ó, a gente vai entrar por aqui, ó. Ó, ó. Oh, oh, oh. Tamo dentro, tamo dentro. A primeira parte tá concluída, galera. Agora vamos ficar esperto. Porque se a gente for detectado aqui Vai complicar a situação hein? Cuidado pra nenhum Ih, um soldado, o um soldado ali, um soldado ali coi, coi, coi, coi. Coi, coi, coi, coi. Caraca, acho que ele não me viu Vamos vir aqui, vamos vir aqui Ó, tem um jato E tem um helicóptero A gente precisa vir pra cá Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora Bora pra gente não ser avistado, cara tá, tá, tá vindo um tanque, mano Tá vindo um tanque de guerra, deixa o tanque passar Deixa o tanque passar, deixa o tanque passar Ufa, vai dar tudo certo, hein Vai dar tudo certo Boa, boa, ele passando a gente passa Boa, boa, boa, boa, boa Vamo, vamo, vamo, vamo Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Como vocês estão vendo ali, ó. Essa parte aqui já tá um pouquinho estranha. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Sobe, sobe, Franklin. Isso, isso, moleque. Boa, garoto. Aqui, galera. Acho que a gente vai conseguir entrar por aqui, ó. Eita! Deu errado aqui, mas tá tudo bom. Tá tudo bom. Só vendo essas pedras aí, ó. A pedra da Batcaverna Olha só, galera Caraca, moleque Eu tô falando que ele tava aqui, cara Vocês estavam zombando de mim Certeza Que vocês estavam aí Tirando onda, tirando sarro Olha aqui, cara A Batcaverna, galera Agora eu só preciso Ter acesso àquelas escadas ali, ó Bom, eu vou precisar subir aqui Ver um lugar pra gente... Ah, tem uma escada ali, ó Tem uma escada ali, boa, vamos subir aqui Olha lá dentro, cara Olha onde fica a bate-caverna do sujeito, mano ó, Aqui em cima acho que a gente vai conseguir sair naquelas escadas Opa, consegui me entrar, consegui me entrar, galera Consegui me entrar Meu Deus do céu, Berg Olha o carro lá, cara Olha o Batmóvel O Batmóvel tá ali Cadê o Batman? Espero que ele não esteja aqui, cara Se estiver aqui vai complicar pra gente Olha o símbolo do Batman, cara Deixa eu mais uma surdina aqui, velho Vamos na moralzinha aqui Vamos na moralzinha aqui Mano, a roupa do Robin Não tô acreditando que eu tô... Nossa, cara, que da hora, moleque. Olha isso, cara. Caraca, moleque. Olha a roupa do Robin. Mano. Que vontade de levar embora. eu não quero ser o Robin, não. O carro tá ali, galera, ó. O carro tá ali, ó. Mas primeiro... Vamos vir aqui, ó, vamos vir aqui atrás Eu vi uma setinha estranha ali em cima Nossa, cara Olha isso Caraca, as roupas do Batman, cara Ó, esse aqui parece ser do, do último filme, essa roupa aqui, ó Essa aqui parece ser dos quadrinhos Caraca, galera. Ó, oh, essa daqui. É a do Cavaleiro das Trevas, será? Tem essa roupa aqui. Acho que é essa aqui. Não sei, mano. Vocês podem dizer aí nos comentários. Ó, oh, essa daqui acho que é do primeiro filme, mano. Não que a orelha tá pontudona, né? Vamos subir aqui. Tem mais roupa ali em cima. Caraca, nave Olha só o avião do Batman, mano Mais duas roupas Que coisa absurda Olha essa daqui, cara Caraca, galera O avião dele, mano Vamos entrar? Vê se, se eu consigo entrar Nossa, mano Que da hora, cara eu não tô... Nossa, olha o símbolo do Batman ali, cara Batman! Bom, bom, bom, bom. Olha isso, cara. Que coisa incrível, mano. Vou entrar aqui, galera. Vou entrar aqui. Vou entrar aqui pra ver. Vou entrar pra ver como é que é. Vou entrar aqui pra ver como é que é. Mas eu não quero o avião, não. Eu quero o carro. Vai, Franklin. Entra aí, Franklin. Vai, Franklin. Vai, rapaz. Caraca, ele não quer entrar, não. Peraí, peraí, peraí. Agora vai, agora vai, agora vai. Vai, bicho. Entrou, entrou, entrou, entrou. Caraca, moleque. Olha só, galera. Que da hora. Vamos ver a parte de dentro. Mano. Estamos no avião do Batman, cara. Caraca. Vamos sair daqui antes que dê merda Antes que dê merda Rapaz Nossa, fiquei com um capacete Vamos ver o que tem aqui pra baixo Essa porta dá em algum lugar Não Fechada Bom, aqui fica as roupas e o avião dele que eu tô... Acho que eu tô fazendo muito barulho tô Fazendo muito barulho aqui, mano Vamos ver essa parte aqui que é onde tá o carro dele, hein. Ali tá a roupa do Robin. E. Olha lá, cara. O Batmóvel. Nossa! Do roça, caraca! Olha isso, moleque Caraca Tudo centro de operações aqui do Batman Olha só o Coringa, mano Será que o Coringa tá em Los Santos? A dúvida é onde tá o sujeito, hein Olha as armas do Batman aqui Mais uma roupa dele Mano, eu queria vestir essa roupa, cara. Olha <risos> ele, caraca, moleque, ele tá ali, cara. Ele tá limpando a janela. Ele tá limpando a janela. Olha lá, galera. O Alfred deixou ele, certeza. Caraca, olha o Batman ali, moleque. Meu Deus do céu, Berg. Olha é o Batman ali, galera Nossa, eu não tô acreditando Agora, o que que eu faço, mano? Olha o carro do Batman Nossa, é do, é do último filme, hein Esse aqui É do último filme, hein, galera Nossa, tá Olha a saída, tá maravilhoso esse carro, hein, cara Caraca, se o Batman me descobrir aqui Eu tô lascado, hein se o Batman me descobrir aqui, eu tô lascado. Ele tá limpando a janela, não tô acreditando, cara. Olha lá, olha lá. Olha o Batman lá, cara. Caraca, vacilão, moleque. Nem sabe que eu tô aqui, ó. Que vacilão. Vamos chegar ali, vamos chegar ali perto pra ver. Vamos devagarzinho, vamos devagarzinho. Stealth aqui, no stealth. Oi! Que vacilão, mano Rapaz, não tô acreditando Ele não me viu aqui, cara Deixa eu descer, que senão vai dar rolo, cara Os restos é levar o carro embora, então, galera Vamos ficar esperto aqui Batman vacilão, mano Olha ah, lá, ele lá. <risos> agora vamos pegar o carro dele. Ih, galera, ele descobriu a gente. Meu Deus, e agora? Agora complicou, cara. Caraca, galera, ele tá descendo. Sai, sai, sai. Ai, caraca. Sai, sai, sai, sai, sai. Sai, sai. Meu, de... Meu Deus, vou ter que brigar com o Batman, cara. Eu não acredito, velho. Eu não acredito. Nossa, levei um, levei um. Vem, vem, vem. Toma. Nossa, já deu lockdown. Ué. Ué, ué, ué. É sério? Levanta aí. Vem, Batman, vem. Vem, Batman. Vem, Batman. Vem, vem. Oh. Toma. Vem, vem, vem, vem, vem. Eita, levei, levei. Levei. Defendeu, hein. Defendeu, hein. Defendeu. Toma. Nossa, tô levando... Meu Deus, Batman é um ninja, cara. Toma, toma, toma. Eita, desviou, desviou, desviou, desviou, desviou. Meu Deus, meu Deus. Oh, na boca do estômago. Toma aí, vacilão. Vem, vem, vem. Oh, oh, oh, oh. Caraca, nossa, eu não tô acreditando que eu tô socando. Que isso? Toma. Toma. Toma. Caraca, eu não tô acreditando nisso, cara. Nossa, ele me empurra, ele me empurrou. Ele conseguiu sair, galera. Eu consigo. Toma, cara, eu vou, eu vou. Eu vou sair daqui, velho. Vou sair daqui. Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui, vou sair daqui. Caraca, deixamos o Batman! Sobe, sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe, sobe. Vai, Franklin. Meu Deus! Eu não acredito nisso, cara! Galera, eu não acredito nisso, cara. Roubamos o carro do Batman. Conseguimos roubar, mas foi chamado aqui toda a guarda, mano. Meu Deus, Caraca, como é que eu vou sair daqui agora? Peraí, peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Metralhadora, cadê a metralhadora? Metralhadora, metralhadora. Caraca, tem tanque de guerra aqui, moleque. O Batman não conseguiu na porrada. Chamou o exército. Cadê a metralhadora? Aqui, aqui. Ai, não vou. Peraí, peraí, peraí, peraí, peraí. Caraca, esse negócio joga pros lados. Essa, sai, sai, sai. Boa, boa, boa. Preciso sair daqui, preciso sair daqui. Quando chegar os tanques aqui vai ser complicado Caraca, isso aqui, a mira disso aqui é muito ruim aí, aí, aí, aí, aí Pra frente, pra frente, ó Ó. Agora tá pra frente, agora tá pra frente Se estourar todos os tanques Sai, sai, sai, sai, sai. Uhul Chupa, Batman Onde é a saída? Onde é a saída? Meu Deus, meu Deus nossa O que aconteceu, furou pneu Furou pneu, furou pneu Ixi, o tanque de guerra Toma, toma, toma Toma, toma, toma. Caraca, explodimos o tanque, galera Explodimos o tanque Vamos ver pra onde a gente vai sair Acho que é pra cá, ó Boa Eu acho que é pra cá Eu acho que é pra cá Mano, o roubo mais épico da história, dos quadrinhos, dos filmes, dos, dos games. Nada. Nossa, mano, eu capotei, caraca. Vou quebrar essa grade aqui, vou quebrar essa grade. Acho que essa ideia é pra cá, galera, essa ideia é pra cá. Se eu não me engano é pra cá, é pra cá. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Nossa, será que dá pra tirar pra trás? Dá, dá, dá pra tirar. Aqui é a saída Nossa Vai, Sai, sai, sai É o Batman. Aqui não, não, não sou o Batman Eu roubei o carro do Batman Meu Deus Sai, sai da frente Sai da frente, desgraciados Ó Uhul. Conseguimos sair, conseguimos sair Nossa, quase acertei nossa. Eu preciso despistar a polícia agora, moleque. Nossa. Uou! Uou! Ó, não é ruim, não é ruim. Ó. Meu Deus. Sai da frente, sai da frente, polícia, sai da frente. Toma, toma, toma. Uhul. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Oh. Ó. Pera aí, deixa eu ver onde... Sai da frente, vacilão. Uhul. Yeah, ó. Oh, nosso plano... Tá sendo concretizado, ó. Oh. Tá piscando, hein. Sai da frente, sai da frente. Deixa eu pegar a rua aqui, deixa eu pegar a rua aqui. Nossa. Nossa. Uou, ainda teve mitagem, mitagem dos youtubers, olha aí Põe lá nos mitagem lá, a gente ainda tinha roubando o, bar, o carro do Batman Isso aqui é mitagem, filho, do, dos youtubers Sai da frente, sai da frente Ainda fazendo manobras, ainda radical, moleque Radicalizando, pensando o que? Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente Vem, vem, vem, vem, vem Uou. Eita caraca, capotei o carro. Peraí, peraí, peraí. Vai, vai, vai. Desvira, desvira, desvira, desvira, desvira. Desvira, tá tudo, tá tudo sob controle, galera. Tudo sob controle. Não sei muito bem o que eu tô fazendo. Tem uma polícia ali em cima, ali, ó. Olha a frente. Uh, uh, uh. O robo mais épico da história, moleque. O roubo do Batmóvel. É, Batman, não deu pra você, hein. Vamos esperar! Esperar as estrelas a passar ali. Olha o sistema de, de, de amortecedor desse carro, mano. Que louco! Olha isso! Demais, mano Bom, galera É só aguardar aqui Vamos ficar lá de fora Ufa, tenso, cara Muito bem Conseguimos despistar a polícia Agora Eu vou levar O Batmóvel pra minha casa E guardar, lógico, né que é nosso, mano Agora é só trocar a placa, os documentos Que a gente pode viver uma vida Normal aqui na cidade de Los Santos Dirigindo o Batmóvel Yeah Muito bem, galera Chegamos aqui em casa Deixa eu guardar ele aqui cheirar essa caminhonete, velha. E ó, vamos guardar ele assim, ó. ó Guardar ele assim, ó De costa Sacou? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Lembrando que isso aqui é só uma brincadeira Eu me amarro, o herói que eu mais gosto de todos é o Batman O cara é incrivelmente incrível Mas aqui ele perdeu, tanto na porrada quanto na perseguição Conseguimos roubar o carro do Batman E será que o Batman vai vir atrás do seu carro? Quem sabe no próximo episódio, certo? Então galera, vale o seu like compartilha, se inscreve no canal, obrigado pela moral e por assistir, até uma próxima e fui!